Olá, cá estamos num, em mais um BMC Moment, momentos de partilha de conteúdo relacionado com marketing e gestão, e hoje vamos falar sobre as três funções do marketing. No episódio anterior falámos dos diferentes conceitos de marketing, em que na prioridade existe só um marketing, e recordo, o marketing não é mais do que gerir a relação de uma organização com o seu exterior, mas existem três funções Fundamentais no marketing. Estamos a falar da função estratégica, da função operacional e da função de suporte. Em que, é que consiste estas três funções? As mesmas estão todas elas interligadas. Temos primeiro o marketing estratégico, ou seja, o marketing com funções estratégicas. E aqui esta abrange a área de, a nível de gestão de topo, definir quais são as áreas de negócio em que a empresa irá atuar. Desde analisar necessidades e comportamentos de compra, a segmentação do mercado, a atratividade da indústria, até a definição de uma estratégia de desenvolvimento. Este é o topo. Depois passamos para aquilo que chamamos de marketing operacional, que também pode ter outra designação, o marketing mix ou o marketing dos 4Ps, que é definir qual vai ser a estratégia a nível de definição do produto, do preço, da distribuição e da comunicação, para então definir um plano de marketing. E, por fim, as funções de suporte, o marketing de suporte, são as áreas operacionais, que consistem em que definir tudo o que é necessário para garantir a execução das estratégias que foram definidas nas áreas anteriores, ou seja, na parte do marketing operacional e do marketing estratégico. Ou seja, isto falando em termos de hierarquia, e de uma forma muito simples, na prática temos, vamos imaginar, aqui uma estrutura da empresa, Aqui temos a parte do marketing estratégico, de topo, vai definir o que é que, em que áreas de negócio vamos atuar, depois temos a parte do marketing operacional em que cada negócio vai definir o marketing mix e definir o seu plano de marketing, e por fim, em cada uma das áreas operacionais quais são as tarefas, as atividades de suporte que têm de ser desenvolvidas, para que para garantir que os objetivos definidos em cada um destes pontos da estratégia são, de facto, alcançados. E estas são, então, as três funções do marketing. Marketing estratégico, marketing operacional e o marketing funcional. Obrigado. Conto mais uma vez com as vossas questões, comentários e sugestões de melhoria. E vemos no próximo BMC Moment. Até breve.